Começa agora Plantão Record, quer dizer, Record Plantão. E hoje a gente vai falar sobre a, mo sobre a, a Vitória Money desaparecida com o seu último vídeo. A Vitória Money Blocks desapareceu com o seu último vídeo há sete meses. É 11 de fevereiro. Não, não sei qual dia, é, é no março, no março, eu acho que é no março ou é no fevereiro, porque o um YouTube enganou que a Vitor Malibrox Blocks desapareceu em, em fevereiro, 11 de fevereiro de 2022. É em março, eu, eu li no calendário que é, que é em março. Não sei qual dia é. Eu acho que é 11 de março. O mostrou a sua com... na sua comunidade a, desapareci... a desaparecida Vitória Mani Blocks. A Vitória, Mar... A Vitória Teve um TikTok Porque todos os inscritos dela Pediram pra ela ter um TikTok No seu último vídeo vi... No seu primeiro vídeo No seu primeiro vídeo do TikTok Mostrou que Tá brincando de pop-it de areia Na vida real E ela tem E ela tem 3... 3 mil curtidas. Também no TikTok que ela tem 0 seguidores e também... Não, não 0 seguidores não. 0 seguindo e também... 499... 493 mil seguidores e ela tem ela tem 25 25 25 vídeos no TikTok dela o Anigumo não pode mostrar sua comunidade do desaparecimento da Vitória Mine Blocks porque o Anigumo deletou a comunidade de seu canal que não pode bot, poder e no e no e no Bloedberg sobre a, sobre e no Bloedberg e no estúdio platão recor é porque porque por por causa da internet Na, na Record TV da Cidade Alerta na vida real o apresentador o apresentador Cidade Alerta na vida real da Record TV mostrou a morte da Vitória Mani Blox e porque era uma mentira uma mentira eu acho que ela está descansando um pouco, tipo que tem muito, tem muita, tem muito tem muita gente que é, se, que é seguidor da Vitória mais blocks do TikTok e, e no Instagram e inscrito no YouTube pedindo para, para voltar a gravar vídeo. segue no TikTok dela e no e no Instagram dela pra pra ela voltar pra ela voltar as pra gravar para gravar mais vídeos porque naquele vídeo se de de meses não vai ser o último vídeo Então, é isso. Goste da Vitora Mindblocks? Então, inscreve no canal da Mind Blocks que o vídeo, que, que o canal dela está na descrição. E do TikTok na descrição e do Instagram na descrição. Então, tchau.